O UFC 281, o Israel Adesanya, vencia Alex Poitain por três rounds a um, até ser apanhado por aquele cruzado de esquerda da morte no quinto round. Mas se analisarmos os detalhes com calma, round a round, vocês sabem bem que o diabo mora nos detalhes, dá pra notar uma tendência bem interessante. Os rounds 1, um, 2 e 5 foram disputados integralmente em pé. O round 2 foi vencido pelo brasileiro, na opinião dos três jurados. No quinto, ele nocauteou. E o primeiro, eu deixo o Robert Wita querer explicar, abre aspas. A minha impressão é que o Pereira controlou com tranquilidade esse round todo. Só cometeu um pequeno erro no fim, e por isso foi quase nocauteado. Foi exatamente isso. Se o Adesanya não tivesse conectado aquele direto de direita rápido e furtivo, faltando dois segundos pro fim o brasileiro teria vencido o primeiro round também. Claro, como bem diz Lucas Carrano, se eu tivesse quatro rodas, seria um Fiat Palio. Mas o meu ponto é que três rounds foram disputados integralmente em pé. Repito, o Atan nocauteou no quinto, venceu o segundo e teria vencido o primeiro, não fosse aquele mole. Ou seja, ainda que seja uma luta de MMA, muitos anos depois daqueles confrontos no, no Glory, no recorte em que a gente olha só pra trocação, o brasileiro claramente levou vantagem. O que então estava desequilibrando a luta a favor do nigeriano até o nocaute no quinto round? O grappling, queda, clinch, isometria... Isso pegou o Poatan desprevenido, é inegável. Beleza, Poatan tava com uma lesão na mão e não pôde treinar grappling durante boa parte do camp. O Glover até pediu pra ele cancelar, mas como o adversário era o Easy, Poatan manteve. A lógica era simples, contra o colega striker do Glory, tava sossegado. Mesmo se ele fosse pra luta agarrada, não viria nada bizarro pela frente. E essa lógica quase custou a vitória. Porque, de novo, foi exatamente aí que o nigeriano levou uma vantagem clara. Cinco meses se passaram, muito pouco para qualquer revolução técnica... E a dupla se prepara para o reencontro no dia 8 de abril. A lógica sugere que dessa vez Potan não está com a mão machucada e pôde investir tempo em clinch, principalmente defesa de quedas. Até porque se eu aqui de casa estou fazendo essa leitura, o Adesanya que estava lá dentro claramente entendeu onde tem mais chance de vencer. Mas e se isso não foi exatamente verdade? E se pelo fato do adversário ainda ser o Easy, Potan ficou um pouco mais na zona de conforto e focou no que gosta mais de fazer, no que faz de melhor. Que que é o kickboxing. Ele chegou nos Estados Unidos para treinar com o Glover Teixeira há relativamente pouco tempo. Antes disso, a gente só o viu fazendo sparring, inclusive com o pugilista super peso pesado chinês Zilei Zhang, de 2 metros de altura e mais de 120 quilos. Hoje o Chuck Liddell estava lá na academia do Glover, basicamente ensinando, passando posição de cabeça... Pro Poitain na hora do desengaje do clinch E preocupa sim, porque a essa altura do campeonato Principalmente para ele Certos conceitos de luta agarrada Precisam já estar entrando no automático Beleza, pode até ser suficiente para passar mais uma vez pelo freguês easy mas e se o adversário da rodada seguinte For um Hansard Kimaev da vida? A má notícia é que só um camp completo De três meses focado no wrestling Não vai ser suficiente E do outro lado Tudo que a gente recebe do Adesanya É foco total no grappling O primeiro vídeo sobre a luta Que ele divulgou no canal do YouTube Dá a entender que estão basicamente Fazendo um camp de wrestling Na City Kickboxing E se dessa vez Izzy já passar a buscar o caminho De menor resistência A partir do primeiro round E não do terceiro Transformar a luta principal do UFC 286 num concurso de fôlego, considerando que o adversário é mais velho e passa por um corte de peso muito mais brusco. Entre parênteses aqui, o Poitain já começou a fazer sauna, desidratar, faltando três semanas pro evento, para vocês terem uma noção de, do quão grande ele é. É óbvio que pro Adesanya, a essa altura do campeonato virar um placar que tá 0-3, é, acima de tudo, psicologicamente muito difícil. Mas, sei lá, ficou um pouco apreensivo dele ter aprendido uma lição importante no último encontro e o Poatan não, porque funcionou pra ele. Dizem por aí que a derrota é a melhor professora. Talvez quem venceu as três primeiras não tá com tanto medo, tão apreensivo e tão na ponta dos cascos quanto quem tem pesadelos diários sobre. Seria uma enorme decepção pro fã brasileiro ver o Izzy entrando pra lutar wrestling no UFC 287 e o Poatan não estando preparado para isso. Porque ainda que o resultado seja novamente espremido com outro nocaute nocau salvador, vai passar a impressão que qualquer um com 10% a mais de wrestling fará o serviço. A minha esperança é que o brasileiro esteja controlando a narrativa. Está mais quieto na sua, só mostrando o que quer. Mas ao mesmo tempo está trabalhando ativamente para fechar esse que inegavelmente é o ponto mais fraco do seu jogo no MMA. Forço muito para que isso seja verdade, porque subestimar o Adesanya dono de um dos QIs de luta mais altos já vistos no esporte, é definitivamente uma ideia. Até porque, como o próprio Poatan já bem disse, contra o Easy há o perigo vivo real das mãos e dos chutes, então a linha de cintura e as pernas ficam um pouco mais desprotegidas. Às vezes as quedas do Adesanya podem sair de forma até mais natural do que as de um wrestler, porque nesse caso o Pota não estaria muito preocupado com a trocação. O meu ponto é que o Adesanya sabe bem disso, e com certeza vai usar todo tipo de finta e manipulação nessa direção. Vamos ver. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que, que vocês acham sobre o caso né, do Adesanya ficar ainda mais pragmático, fazer tudo para tirar o resultado, pelo menos vencer uma de quatro contra Alex Poitain. Vocês também estão preocupados com esse cenário do brasileiro não estar tá na ponta dos cascos para a luta agarrada ou não. Agora ele está com a mão 100%, está treinando com Kung Glover e não vai correr risco nesse setor. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, Me inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa o like aí para a gente ser indicado pelo YouTube no menu lateral, isso é um percentual legal dos cliques que a gente recebe. E, claro, não percam o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo analisamos o peso galo do UFC. E como a amizade de Aljamã e Stanley, Imerábido e Vale Chiville pode criar um drama tremendo e até melar essa divisão. Para entender tudo, vocês clicam aqui ou vão lá nos agregadores de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.